Olá! Para criar um novo fornecedor no OpenRP, você deve clicar em Contabilidade e no menu à esquerda, clicar em Fornecedores. Agora, basta você clicar em Criar e preencher todos os campos corretamente. Feito isso, você clica em Salvar. Bom, é isso e obrigado!